E aí, clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com um Super Liminal, jogo puzzle ou quebra-cabeça para PS, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, e para PC. Eu fiquei conhecendo esse jogo através do Nintendo Direct e fiquei bastante curioso, o jogo foi lançado e ninguém falou nada a respeito, mas parece que alguns YouTubers brasileiros jogaram, e hoje a gente vai jogar um pouquinho também para vocês conhecer. Esse jogo é incrível. Me dá um aviso de epilepsia tal, porque realmente é meio, meio loucão. Sua autoconfiança anda malada. Você tem o costume de minimizar dilemas gigantescos ou deixar que os menores problemas se tornem algo fora do seu controle? O Instituto Pierce, com o auxílio da nova tecnologia SomnScope, fornece sessões de terapia dos sonhos seguros e eficientes enquanto você dorme confortavelmente na nossa clínica. Então é tudo um sonho. Neste quebra-cabeça, no começo ele lembra muito o portal. Ele mostra que os controles que é -D. E ele mostra um contrato que assim que você assina já abre a porta Ele lembra muito portal, acho que eu acabei de falar isso, mas falei de novo Lembra bastante E vocês já vão ver qual é que é desse jogo, ele vai fazer a gente ver o mundo de uma forma diferente tá Aqui as pecinhas, você pode pegar as coisas e largar E girar também Muito bem Vamos atravessar o primeiro corredor ele tem uma peça no nosso caminho. É intransponível. Mas a gente pode pegar esta peça. E olha que legal. Assim que a gente pega ela, e a gente vira pro lado. A gente muda a perspectiva do objeto. Então ele diminui. E você pode diminuir ele mais e mais e mais e mais e mais e mais. Até ficar do tamanho dessas peças encontradas na mesa. Não é legalzinho? Só que começa muito simples e depois vai complicado. Os cubos podem ficar bem pequenininhos ou, é? ou enormes. Essa mulher fica falando pra caramba. Não dá nada não. Tem esta, a partir de agora tem portas que você não pode atravessar com objetos, então você tem que procurar O objeto da área Primeiro puzzle, um, um botãozinho, você pega um cubo que está do lado de fora Coloca aqui, atravessa, pega o cubo de novo Usa ele Como ponte é, Não ficou muito grande a melhor maneira é jogar ele para cima perfeito, aqui já tem outra peça na, no caminho só que não vai ficando esquisito ao longo deste jogo vai ficando bastante esquisito muito bem Mantenha o botão direito pressionado para girar não, lá. tem um queijinho ele tem uma subida brado. vamos aumentar na nossa perspectiva o objeto pode cair na nossa cabeça não tem problema o barulho que faz conforme o objeto fica maior e maior o barulho muda, isso é legal Começa encontrando nos relógios, então eu vou jogar aí um pouquinho. Temos que fazer as atividades e depois acordar. Essa é a missão do jogo. Aqui tem umas tábuas que a gente vê que tem umas áreas meio esquisitas por fora. Hum. Você tem do trajeto. Aqui já começa a ficar esquisito de novo. Vamos diminuir o objeto. É, não poder mais. Aí. Os puzzles são bem legais. Esse aqui já não dá para. tentar jogar aqui o objeto lá para cima. A mãe que ficou. Pronto Está pequenininho, a gente joga lá em cima Aí jogamos para o outro lado E vamos indo Aqui tem algumas coisas tipo, Não sei para que servem esses corredores A saída é para lá, mas você pode dar uma explorada Vocês viram que interessante? A gente atravessou e saiu no mesmo corredor. <risos> é muito louco. Então não euclidiano, é isso? Jogos não euclidianos. Tomara que seja isso não. Nós temos dois botões e nenhum cubo. Mouse né? Mas a gente descobre que pode também pegar objetos. Agora deu certo. Abrimos os dois, dos duas portas. Com a placa. Muito bem. Acabamos. E a última porta está fechada, mas ó, o negócio está desmontando. Vou pegar aqui um queijinho. Tentar arrebentar tudo. Não deu certo. Aí. Peraí. Destruímos o cenário. E agora é só ladeira abaixo esse jogo. Primeira fase é mais ou menos um tutorial. Né? E agora é só loucura. As portas levam para o mesmo lugar. E é sinistro. É bem sinistro. Uh! Vamos acordar Vamos acordar. <risos> é muito louco. Essa não é a minha primeira run. Vou fazer este jogo duas vezes primeira sentada. Eu zerei logo de cara, eu não consegui parar de jogar, achei muito viciante de olho aí na Epic Na Steam, por promoções Às vezes o jogo sai de graça e vale a pena testar Ó. Agora o ambiente já muda, muda as cores Lembrou um hotel Pegamos a porta A ida se moveu temporariamente, mas está ali a saída, né, ó <risos> Que parqueio esquisito Então vamos pra cá Ele prega peças no, no, no nosso jeito de observar o mundo Feito, saímos do cenário Tá, você pode dar uma exploradinha nos arredores e é meio esquisito, eu mesmo não recomendo muito. Nada que presta, pode estar tá ali naquele escuro. E agora a gente começa a encontrar uns com o Dr. Glenn Pierce. Vai conversar com a gente. Tá bom, agora é uma parte legal, olha só. Não tem uns desenhos aqui na parede. O que você vai fazer? Você vai tentar ó, encaixar. A hora que você encaixa, vira um objeto. Aí você manipula o objeto das formas mais loucas. Não dá para fazer isso, mas a gente pulou um puzzle. Então, a gente vai pegar esse quadrado lá fora e fazer o outro puzzle que é bem legal tem outro quadrado ali desenhado que encaixou fácil, só que ele tem uma mancha então a gente precisa completar a mancha é aqui que a gente está desenhando pé de uma mesa, você já viu né? tem que você encaixa o desenho, vira o vaso com uma mesa e você consegue transformar num cubo só que não é qualquer cubo né Tem umas plataformas. Bom, a gente escalou aqui, agora a gente vai pegar esse tre trem aqui, dar aquela giradinha de leve. Na frente já tem a porta meio distorcida. Só sobe aqui tá tudo certo. Já encaixa com um pedaço que está anexado com o Silver TV na parede. Ó, aí já abre. <risos> É muito louco E essas partes, assim, é meio que não não tá pronta, parece que não tá pronta Deixa meio sinistro o jogo O doutor vai passando aí o status da nossa situação Mas não é boa não, viu A gente vem aqui, ó. Tem um desenho ali, tá vendo, de um peão para que encaixa, você tira e abre um buraco na parede Faz sentido? Nenhum, mas está ótimo Tem um esquema que eu faço aqui para aumentar o cubo Deu errado, mas estou fazendo para alcançar uma área ali Chegando aqui, ó, você pega um achievement, pega um cubo também, dando lixeira. Uma dica aí, quem gosta de platinar e todos os, os achievements. Essa área aqui não dá para subir. Vou continuar. A gente tá na plataforma bem em cima de onde a gente acabou de explorar, agora pouco. Eu estou ignorando os ratinhos com o doutor falando, mas ele não interessa, ele vai acabar falando de todo jeito A gente chega aqui num ponto muito legal, porque sem saída né Mas tem aquelas janelas ali Tem a lua também, bonito né a lua Vamos pegar ela, isso Em cima da lua tem alguns itens O mais importante é este aqui, tá vendo? Tá, tá vendo que é um corredorzinho. <risos> Aí você larga em cima. E pronto. Tá feita a segunda área. Tem essas luzes aqui e tá? tal. E o elevador indica a conclusão de, de fase. A gente fez duas, tem muitas outras. São oito ou nove, se eu não me engano. é muito legal. Eu acho legal os ludes também, cada um de um jeito totalmente diferente Feito A gente vai encerrar por aqui Se vocês gostaram dessa nossa gameplay desse jogo indie incrível Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma ligação nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações deixa um comentário pra gente, eu já falei A gente sempre gosta de estar respondendo Sim, Se der pra responder, a gente responde E fica assim Até o próximo vídeo, e amizade